A gente pensou aqui, como a mesa era uma mesa que só cabe em quatro, cinco pessoas, a gente vai é, chamar as entidades que nós pactuamos para fazer o uso da palavra pelas entidades do movimento brasileiro, é, aqui no, no púlpito. E nós não definimos uma, uma ordem aqui, Eu, enquanto a primeira pessoa fala, a gente vai... É, é, listando, vamos tentar intercalar entre um homem e uma mulher é, para fazer uso da palavra aqui. Então eu queria inicialmente convidar o, o representante é, do Movimento Sindical Internacional, que né, é, a gente co combinou de falar nessa mesa, apesar dele de ser internacional, a ISP é uma entidade internacional cuja é, grande representação dela está aqui no Brasil, né? então eu queria convidar o companheiro Oscar, é, que vai se apresentar, Oscar Rodrigues, Rodrigues, que vai se apresentar aqui e vai poder falar em nome do Movimento Sindical Internacional, por favor. Bom dia, companheiras e companheiros. Bom dia. Para nosotros en la Internacional de Servicios Públicos es un privilegio muy grande poder estar <coughs> compartiendo con todas y todos ustedes esta, este acto de lanzamiento de fama. Quisiera también aprovechar, si me lo permiten, robarles unos segundos de su tiempo para informar que Esta mañana ha arrancado una huelga nacional en el Perú, precisamente y justamente por el tema que nos ha convocado esta actividad, que es la defensa del servicio público de agua y saneamiento. Entonces quisiera pedir un aplauso y que este sea activo, y que sea llevado como portador y compañero Luis Izarra, que está presente acá con todos nosotros quien es el, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable de Perú. Como bien se ha dicho acá, América Latina se siente por una amenaza y esta amenaza tiene su origen fundamentalmente en una mala interpretación que desde la convocatoria de los foros internacionales, a través de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, como también algunas agencias de Naciones Unidas, están haciendo sobre la obligación que le confiere a los gobiernos del mundo para poder cumplir con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible y por supuesto también sus metas. ¿Por qué decimos que es una mala interpretación sobre ese cumplimiento porque para poder cumplir con esas metas se está favoreciendo la participación y únicamente el espacio para poder discutir y analizar propuestas tendientes hacia la privatización y la mercantilización del agua y el saneamiento entonces se privilegia una discusión que es pública al sector privado para poder cumplir con esas metas y esos objetivos de desarrollo sostenible. Y me refiero particularmente con de dos objetivos que son esenciales y estratégicos y que tienen que ver mucho con la reducción de la pobreza extrema en el mundo y me y son el objetivo número 6 que es el que hace referencia al suministro y a la calidad del agua pública y el objetivo de desarrollo número 8 que hace referencia al trabajo decente en el mundo. Me alegró mucho escuchar a un querido amigo y compañero, Leo Jeren, quien es relator de Naciones Unidas para el tema del agua, quien sabemos desde la Internacional de Servicios Públicos que ha hecho una labor bastante importante Fuerte para poder ser escuchado en representación de las voces donde no tenemos presencia las y los trabajadores, las y los indígenas, las y los campesinos y las y los ciudadanos comunitarios. En ese sentido, compañeras y compañeros, la Internacional de Servicios Públicos se opone a cualquier iniciativa de flexibilización de este debate para privilegiar esencialmente al sector privado y específicamente a las corporaciones multinacionales. Reconocer que el agua es un derecho humano fundamental, tal y como fue declarado en el año 2010 por Naciones Unidas, no es aceptar que es una simple declaración de principios ni tampoco de ah, fundamentos filosóficos que atañen a las grandes necesidades del planeta por una, por una mejor calidad del agua, sino que es una responsabilidad global que le confiere precisamente a las organizaciones globales, a quienes dirigen los destinos de este planeta y a quienes tienen la responsabilidad de hacer una mejor gestión pública del agua y el saneamiento. En esa perspectiva, compañeras y compañeros, desde la Internacional de Servicios Públicos, hemos acompañado todos los foros que han albergado a las organizaciones y movimientos sociales, desde antes de México y hasta nuestros tiempos, para poder llevar una voz de, de protesta, a las corporaciones multinacionales para poder llevar la voz de las y los trabajadores por la defensa del servicio público y la calidad del agua y el saneamiento. No quisiera dejar pasar esta oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con fama, reafirmar nuestro compromiso de poder convocarnos acá una buena delegación de Líderes y lideresas sindicalistas de muchos países, pero preferentemente de América Latina, para marzo del 2008 para hacer sentir precisamente nuestra voz en este foro alternativo. Estamos convencidos que el Foro Mundial del Agua no es más que un espacio físico en donde se hacen buenos negocios. Sabemos que este es el espacio de la avaricia y de la voracidad de las corporaciones multinacionales favorecidas por las políticas del Banco Mundial y por algunas agencias de Naciones Unidas precisamente para hacer buenos negocios. En esa misma materia, compañeras y compañeros, nos oponemos también a los acuerdos de libre comercio especialmente el TISA por sus siglas en inglés, que significa el Acuerdo de Comercio y de Servicios, que favorece todas estas plataformas para abrir el espacio público de la gestión y el suministro del agua y el saneamiento al sector privado con fondos provenientes de las entidades financieras internacionales y con diseños y estrategias también muy bien hilvanadas desde los escritorios de los técnicos al servicio de estas entidades y que están llevando a los gobiernos propuestas también en representación de las agencias de Naciones Unidas. Nos oponemos a todo esto compañeras y compañeros y nos unimos fuertemente y esperamos con todo nuestro deseo que esta convocatoria, para marzo del 2018 sea exitosa y que nos convirtamos en la única voz de protesta y de rechazo para que el agua no se convierta en un objeto de mercancía. El agua va más allá que de ser un derecho humano, como lo estuvimos discutiendo en la diversidad durante este fin de semana en un retiro que tuvimos las organizaciones presentes acá, y donde pudimos aprender sobre quizás perspectivas diferentes y percepciones diferentes de cómo vemos el agua y cómo debemos de luchar de alguna manera, quizás desde ambos distintos, pero siempre convergiendo en un mismo objetivo en común. Compañeras y compañeros, el agua es la fuente de la vida. El agua es el génesis y no puede ser el final que quede en manos de las corporaciones multinacionales. Defendamos el servicio público del agua, quien, por, quien, quien importe, quien lo abastece o lo suministre, sean entidades públicas, sean entidades municipales o sean entidades u organizaciones comunitarias. Compañeras y compañeros, Muchísimos éxitos, porque vamos desde ya a estar muy felices, encaminados a hacer cumplir nuestra misión para el mes de marzo del 2018. Y no puedo cerrar esta intervención sin solidarizarnos con ustedes también, en las palabras que hizo la compañera Mira: fuera temer. ¿Qué a democracia a Brasil e la Internacional de Servicios Públicos, muito recelosa de lo que acontezca de aqui em adelante com este governo. Muchísimas graças, companheiras e companheiros. Para você. Para você. Para você. Para você. Não podia dejar de dizer isso. Para você, eu tenho também tenho um internacional. Eh... Queria convidar agora uma, uma mulher, Julieta Paredes, é, da Assembleia Feminista. Da Bolívia. É, buenos dias, hermanas, hermanos. Muitas gracias por el espaço. É, Soy del feminismo comunitario y quiero saludar a todas nuestras hermanas acá presentes. Eh, nos parece muy valiosa hermanas y hermanos que ya hayan recogido en sus discursos ahora eh, cuestionando también aquello que de todo corazón les habíamos planteado. El feminismo comunitario en la reflexión política en el sentimiento de lo que es este momento de los pueblos de las mujeres, de los hombres, que estamos luchando contra un sistema de opresiones. Es un momento en el cual para nosotras en principio es el momento de regar, de nutrir, de alimentar las esperanzas. Consideramos que Fama es ese eh, espacio que va a haber en marzo para que podamos juntar estas luchas, estas esperanzas que están desperdigadas por todos los pueblos es un momento en el cual es imprescindible cuestionar los presupuestos políticos argumentativos, filosóficos, económicos con los cuales los movimientos sociales venimos a las luchas uno de esos es los conceptos Con los cuales, con los nombres con los cuales estamos hablando de una hermana, de una madre, de una hija, de una abuelita, que es la agua. Nosotras, feministas comunitarias, que traemos la reflexión y el sentimiento, también la palabra de nuestras abuelas y abuelos, de los pueblos originarios de quienes hemos aprendido, Entendemos que la humanidad y que los pueblos tenemos procesos para comprender cuál es nuestra relación, cuál es la recuperación que tenemos que hacer de la memoria como humanidad. En principio recordarles, hermanas y hermanos, que nuestra hermana agua se nos ha ofrecido gratuitamente. Recordar eso, porque hoy la discusión está dando vueltas alrededor principalmente de la administración si es pública, si es privada si es commodity, si es comunitaria y sigue siendo el pensamiento androcéntrico el que va a administrar y ahí como feministas comunitarias hermanas hermanos no podemos más que recordar cuál es la relación que tienen nuestros hermanos o hombres con los cuerpos de las mujeres ¿acaso... ¿Acaso no hablan también de nuestros cuerpos de las mujeres como un recurso natural, como una función social que tienen que cumplir nuestros cuerpos al parir? ¿Una función social con el trabajo doméstico? ¿Acaso no es nuestros hermanos revolucionarios, proletarios, sindicalistas que tienen esa misma relación con nuestros cuerpos de mujeres, que tenemos que parir hijas, hijos, y por lo tanto no comparten la lucha contra la penalización del aborto? ¿Acaso no es esa misma relación colonialista, hermanas y hermanos, que tienen con los territorios de nuestros ancestras y ancestros de colonización de los cuerpos de las mujeres, de la función social? del recurso natural que son nuestros cuerpos. Entonces, nosotras como feministas comunitarias, hermanas y hermanos, les invitamos de todo corazón y con todo respeto esas palabras que hay, función social del agua, función social de las mujeres, recurso natural, recurso natural nuestros cuerpos, función social del trabajo doméstico. Y ahí nos estamos equivocando. Queremos decirles como feministas comunitarias, hermanas y hermanos, que es imprescindible para profundizar las luchas, para profundizar los sueños. Ustedes mismas ya lo dijeron, no había sido suficiente tener gobiernos populares, populistas o de avanzada o progresistas, no había sido suficiente. Es imprescindible cuestionar qué está en nuestro corazón, qué está en nuestra mente, qué están nuestros cuerpos y cuál es la relación que tenemos como humanidad entre hombres, mujeres, personas intersexuales y cuál es la relación que tenemos como humanidad con nuestra hermana, con nuestra madre, con nuestra hija con nuestra abuelita que es la naturaleza y en medio el agua Muchas gracias hermanas hermanos. quería obrigado compañera queria chamar agora, para fazer uso da palavra, um, um companheiro que vai falar aqui em nome do, dos movimentos populares, que é o companheiro Eduardo Cardoso, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares. É, chegou uma informação também agora que o evento que, tá, que nosso encontro está sendo transmitido ao vivo pelo site, é, pelo, pelo Facebook da CUT Nacional. Companheiro Eduardo, por favor. Dez minutos, quando faltar cinco minutos, o Hamilton vai avisar. Então, é, bom dia. Acho que ainda cabe um bom dia. Foi me dado uma responsabilidade muito grande de falar em nome dos movimentos populares que são sujeitos da luta. Nós, os movimentos populares, somos lutadores do povo, do campo, da cidade, das florestas. Defendemos o direito da pessoa humana, mas como é, nos ensinou bem os povos originários, os povos andinos, como a companheira que me antecedeu, defender também os direitos da natureza, porque nós dependemos dela para sobreviver em sociedade Então a nossa luta é uma luta por uma outra sociedade Uma sociedade em que haja um novo homem, uma nova mulher E que acima de tudo modifica a sua maneira de pensar a relação com a natureza As nossas lutas são todos os dias nas comunidades, nas ruas, nas praças, uma luta por justiça social, por justiça ambiental, por justiça em que todos e todas sejam excluídos, sejam respeitados e a Mãe Terra seja respeitada e cuidada. Nas nossas lutas do dia a dia, da cidade, do campo, Ainda somos, sim, regidos e governados por um ser institucional, que é o Estado, que é as empresas públicas, que é a política, que é a democracia, em que precisamos fazer as nossas lutas para que os nossos direitos conquistados sejam preservados. Queremos dizer em alto e bom som que a nossa principal luta hoje é pela manutenção e ampliação Dos direitos conquistados ao longo De anos de lutas Em que conquistaram sangue suor E muita luta De milhares de lutadores do povo Dizer que somos Contra qualquer tipo De privatização Porque a privatização gera Precariedade E essa precariedade atinge Principalmente O povo empobrecido O povo que está nas Periferias O povo que é o pequeno produtor Que alimenta toda a sociedade Quero dizer Principalmente Que do ponto de vista Das privatizações A privatização da Eletrobras Além de impactar Na qualidade do serviço Das tarifas Irá tirar a autonomia Dos povos sobre os rios e sobre as águas Então queremos dizer Que somos Enquanto movimentos populares Totalmente contra qualquer tipo de privatização Mas especialmente referente a esse tema A privatização da água Quero dizer que na nossa luta na cidade Muitas vezes nos é negado o acesso ao saneamento e água potável E muitas vezes Também nos é negado o direito à moradia E muitas famílias acabam é, é, ocupando áreas e danificando e é, empobrecendo a qualidade dos, dos nossos mananciais Então o povo empobrecido das cidades precisa das políticas públicas Precisa de uma forte atuação dos esta do Estado Porque ele tem esse direito, esse direito foi conquistado E ele tem que ser oferecido a todos e todas sem distinção Encerra a minha fala sem precisar do Hamilton me apresentar o cartazinho dizendo que a água é um direito de todos os povos e da mãe natureza, que estaremos em luta permanente contra qualquer retirada de direito de qualquer qualidade que seja. E encerro dizendo uma luta que te, um, um grito de ordem que tem muito a ver com a nossa luta do dia a dia e tem a ver com o tema Água São para a Vida, que é a seguinte, quem não luta está morto. Então eu chamo quem não luta e vocês é, diz está morto, ok? Quem não luta está morto! Quem não luta está morto! É isso aí, vamos para a luta, companheira. Chega a notícia boa aqui. O sindicato, sindicato dos Trabalhadores da Bahia também estão tão transmitindo ao vivo a nossa atividade. Edmilson está aqui, o secretário de comunicação do sindicato. É, e dizer que já são 18 mil visualizações dessa, dessa transmissão ao vivo aqui. É, queria anunciar a presença de mais algumas entidades de passar para a próxima pessoa. Está é, aqui entre nós também é, pessoal da, os pesquisadores da UFABC, é, da Federação Nacional é, do, das do, do, do Pessoal da Caixa Econômica Federal, a Sociedade Internacional de Epidemiologia Ambiental, pesquisadores da Universidade de São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esvoto de Sergipe, a FASE Rio de Janeiro, a Via Campesina, o Sindicato de Água do Espírito Santo, o da EMA, o Serviço Interfranciscano de Justiça e Paz, é, o PIDES MMU, o Sindicato dos Trabalhadores Urbanitários de Goiás, é, a, a, o Sind de Água de Minas Gerais, o MST, que eu já tinha falado. Ah, bom, depois eu, eu, eu continuo, queria chamar agora aqui para fazer uso da palavra a companheira é, que tem ajudado no processo da, de unidade, de construir a unidade do, do, do FAMA, que é a companheira Ma, Maiana Mabi é, eu quero falar em nome do Movimento Ambientalista, e ela, ela vai falar pela Rede Brasileira de Justiça Ambiental, por favor, Maiana, a quem a gente agradece a participação. Bom dia a todos e todas. Eu sou Maiana, sou da FASE, sou da Rede Justiça Ambiental e do Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração. E vou falar um pouquinho desse movimento que Edson já apresentou, né? De como que esse chamamento a um Fórum Alternativo Mundial das Águas tem tocado no coração de muita gente que tem lutado no campo, no cerrado, na floresta, nas periferias das grandes cidades, para que as águas sigam vivas e sigam protegidas, né? Então, é, a gente tem... Então, aí, nesse sentido, eu vou tentar falar de uma experiência de diálogos e convergências entre redes que atuam no tema das águas, historicamente, e que, tem, e que a partir daí a gente tem sentido a potência que esse fórum alternativo vai ser no encontro dessas lutas, no encontro dessas perspectivas, na medida em que a gente possa usar esse processo para nos fortalecer e para criar articulações inéditas, articulações novas, entre todas essas lutas que estão resistindo aos processos de privatização, de contaminação e de assassinato das nossas árvores, né? Nesse, essa, então, eu vou tentar, na minha fala, trazer coisas que a gente tem aprendido desde a fala do movimento dos atingidos por barragens, desde a fala da, da, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Articulação Nacional de Agroecologia, da Articulação São Francisco Vivo, do movimento Tapajós Vivo, da Articulação do Semiárido das pastorais sociais, da articulação dos povos indígenas brasileiros, do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social, da articulação antipetroleira, da articulação antinuclear, da Rede Nacional de Advogados Populares, do Fórum Brasileiro de Segurança e Soberania Alimentar, da ANA, da Articulação Nacional de Agroecologia, do Grupo Carta de Belém, da Cartas, enfim, de vários atores que se reconhecem nesse chamado para que estejamos juntos construindo um espaço e não só um evento, mas um processo de lutas que nem começa e nem termina em março de 2018 porque são lutas históricas e são lutas que a gente quer ver fortalecidas para o FAMA e para depois do FAMA e aí junto com a Coordenação Nacional do FAMA, essas entidades puderam ter um espaço de diálogo e tem participado do processo de construção do FAMA e a gente tem aprendido que a gente tem muita coisa a dizer para a sociedade e a dizer para aqueles que vão estar dentro do Fórum Mundial, das corporações, que a gente tem muita coisa a dizer, tanto porque a gente tem muita coisa importante para denunciar, como também a gente tem muito anúncio bom. Tem muitas tem muitas e muitas, infelizmente, eu vou falar algumas coisas que a gente tem aprendido que são depressivas, né? são, são elementos da nossa conjuntura que são desmobilizadores, mas também nessas resistências a gente tem visto que existem alternativas que estão sendo construídas, existem outras existências que informam novas práticas, de se, novas formas de se relacionar com as águas e isso também a gente precisa dizer no Fama. Né? O nosso Fama, o nosso Fórum Alternativo vai ter denúncia, vai ter denúncia que vai sair no jornal, vai ter denúncia que vai ser gritada nas ruas mas vai ter também esperança, porque essas lutas vão continuar e essas lutas precisam ser fortalecidas. Obrigada. No campo das denúncias, a gente tem visto que as águas têm sido capturadas. O MAB, por exemplo, ele nos ajudou a falando que, desde 200 metros, que nos últimos 50 anos, dos maiores 227 rios que a gente tem no mundo, mais de 60% deles já foram domados e barrados e que nestes últimos 50 anos, pelo menos de 40 a 80 milhões de pessoas têm sido atingidas por esse processo de captura e de barramento dessas águas, a maioria delas camponeses e populações originárias. Quem está enfrentando a mineração está falando que, por exemplo, aqui no país, o setor mineral é responsável pela segunda maior quantidade de outorgas de água e isso cria situações de disputa hídrica absurdas. Em Minas Gerais, por exemplo, três minerodutos, sem nem falar de toda a água que precisa para o setor produtivo da mineração, mas só a água que eles usam para canalizar minério para o porto e exportar, são responsáveis pelo consumo de 8 milhões de metros cúbicos por mês, metade do consumo da população inteira de BH. Quem luta contra o agronegócio está dizendo que 72%, 72 da nossa água está indo para o setor agropecuário. Metade dessa água está sendo desperdiçada e, inclusive, contaminada pelo uso de agrotóxicos e né, pelas pulverizações aéreas e pulverizações do setor. Quem luta, contra, quem luta contra o polo petroquímico e os impactos dele na saúde, na vida das pessoas, denuncia que no Rio de Janeiro, o polo, no polo da refinaria Duque de Caxias, por exemplo, você tem ali uma refinaria que consome por dia. 41 metros cúbicos de água, enquanto na vizinhança você tem moradores daquela, da vizinhança que passam um racionamento de água, que eles têm acesso à água três ou quatro dias por mês. Dessas denúncias, que aí teriam várias que vieram à tona quando a gente se juntou e se escutou, tem também a denúncia de que a captura das águas é das águas superficiais, mas também está sendo das nossas águas subterrâneas, que os nossos aquíferos estão secando pelo investimento dessas grandes empresas, impostos profundos, licenciamentos precários e, e, e, e também, aí isso foi outra questão que a gente aprendeu junto, essa captura não é só das águas, é uma captura do nosso sistema político, é uma captura corporativa do Estado, porque se tem grandes corporações, também você tem comitês de bacias que estão sendo capturados, você tem uma agência nacional de águas que estão sendo capturadas, você tem legislações que estão sendo capturadas. A gente aprendeu que as águas estão sendo contaminadas e, mais do que isso, quando nós chegamos nesse espaço hoje, a gente teve a oportunidade de passar pela linda exposição que o MAB fez das Arpilheiras. E, atrás das exposições das Arpilheiras, quem pôde ver, viu as fotos do que, que foi um rio inteiro, uma bacia hidrográfica inteira, ser assassinada. Né? Não sei se vocês viram a exposição fotográfica, se não viram na chegada, vejam, por favor, na saída. A morte do Rio Doce, ela indica para a gente algo que foi chocante na televisão, no, no sistema de mídia internacional, inclusive, mas por trás disso tem uma lógica muito mais perversa. Não é só quando acontece um, uma quebra de uma barragem, de um rompimento de uma barragem de rejeitos, que o rio é assassinado. O rio, a água é assassinada quando a canga, quando o quadrilátero ferrífero, que na verdade é o um quadrilátero aquífero, é explodido para se extrair minério e aquela água vira rejeito. A, a, o assassinato está em todo o processo produtivo que faz com que a questão... a nossa luta pela... A, a nossa crise hídrica é uma crise de injustiça hídrica. Isso é o que a gente aprende, que a gente tem a denunciar quando a gente junta esses vários movimentos e redes para falar sobre as lutas pela água Mas para não ter uma fala que meu tempo está encerrando, só de lamentações, até porque uma das coisas que a gente tem reivindicado que o UFAMA seja um espaço de esperança, que a gente possa olhar para essas resistências e também nos sentir mais fortalecidos, porque nós não, temos, nós não somos dominados, né? nós temos também muita vitalidade, nós temos potência. Eu queria falar que a gente tem muita coisa para anunciar. Esse anúncio passa, por exemplo, por tudo que a gente tem a dizer sobre a água, sobre o que, que é água para a gente. Porque se a gente já está certo na nossa denúncia que a água não é mercadoria, quando a gente se junta, a gente pode dizer para a sociedade que a água é direito mas também que a água é alimento, que a água é território, que a água é saúde, que a água é vida, que a água é bem comum, que a água é sagrado. Tem várias coisas, várias narrativas que a gente pode construir em defesa das águas que comunicam com o coração de pessoas que não estão nessa sala, que estão na, na sociedade, precisando escutar isso. A gente vê também que existem nas nossas resistências, na resistência desses povos, outros saberes outras formas de fazer, de lidar com a questão, com as águas que não passa pela lógica da privatização, da mercantilização e da contaminação. É a lógica do cuidado, é a lógica da partilha, é a lógica da solidariedade, são, são tecnologias sociais de acesso à água, de distribuição da água, que não são os grandes projetos impactantes. Se a gente chama essas, essas experiências para serem ouvidas e para serem vistas na sociedade, a gente vai ter um marco emblemático de mostrar que quem na verdade sabe se relacionar e sabe pensar as águas desde uma outra forma que não é da privatização não são essas corporações que estão reunidas inclusive com o apoio da Agência Nacional de Águas e estão falando qual que é o lema desculpa Edson qual que é o lema do Fórum Mundial das Águas compartilhando. compartilhando água não são eles que sabem compartilhar águas eles sabem capturar vender, sujar e assassinar as águas e, junto com elas, todas as populações que estão tentando ser guardiões dessas águas. Por último, a gente tem que refazer, o nosso desafio é reformular a, o olhar que, que recai sobre as águas, para desconstruir um pouco aquilo que a gente aprende nos livros, né? que a água não está só no seu estado sólido, gasoso e... como que é o outro? E líquido, pelo amor de Deus. Está <risos> sendo gravado, imagina. Vai passar a um um Mas a água não está só nesses três estados, sabe é o que todo mundo aprende na escola? A água está num estado vivo. A água, a água de que a gente trata, ela está num estado vivo. O ciclo hidrológico que a gente olha, não é só aquele ciclo da água, né? Que seca, evapora e volta. Nesse ciclo tem pessoas, tem gente lutando, tem empresas, tem estado. Isso, esse é o olhar que tem que estar tá marcando o nosso Fórum Alternativo Mundial das Águas, porque esse olhar não vai estar tá no Fórum Corporativo. E, por fim, fora Temer, mas fora todos os que nos roubam, que nos contaminam e nos sujam azar. Obrigado, Maiana. É, queria anunciar mais algumas entidades aqui. O, o Sindur, que é o Sindicato dos Urbanitários de Rondônia Também está aqui ah, As a, ações é, de Mulheres pela Equidade, a AME Tem três Um companheiro e duas companheiras que estão aqui é... a Companheira Lídia, que fez a apresentação aqui Indígena, aqui de, de São Paulo O coletivo Curupira, que é um coletivo aqui de São Paulo, que integra o Curitivo de luta, de luta pela Água. É, eu queria pedir de novo para as pessoas assinarem a lista porque eu estou vendo gente que está aqui que não assinou a, a, a lista e se eu não anunciei a entidade que está aqui para me avisar. É, queria chamar agora para fazer uso da palavra é, o companheiro que vai falar em nome das instituições é, religiosas que estão aderindo ao FAM, e para nós é muito, muito importante, porque isso ajuda a ampliar o diálogo com uma parcela grande da sociedade. O companheiro Mandela, por favor, Mandela. Dez minutos, o Abel também avisar quando faltar cinco. Obrigado. Um bom dia a todos e a todas. Eu acho que não vai precisar nem falar os dez. Até porque muito que a Maia falou já nos contempla enquanto processo de articulação. Mas é, é importante a gente, que está no campo da sociedade brasileira, é, uma, um espaço importante são das religiões. E aí não só aquelas nas quais eu vou falar em nome aqui, que são... As que estão relacionadas dentro do ambiente do CONIC, que são as igrejas cristãs históricas, é, pré batista, é, a católica, enfim. Além disso, é, falar um pouco de como a Cáritas, enquanto uma, uma confederação que também. Está enraizada em mais de 160 países do mundo, a gente tem se organizado para é, influenciar, participar e construir o um processo da contraposição ao Fórum das Corporações. Acho que é o um primeiro sentido, e, e para, para nós é importante, e é que o que é que nos leva a estar nesse espaço aqui? O que é que nos traz há mais de 40 anos, é, está construída, enquanto igrejas cristãs, enquanto organizações religiosas, um, um conceito, uma percepção de que a água é, é direito, para estar tá compondo com esse campo mais amplo. Mas, na perspectiva teológica, para nós, a água é vida, e a vida é sagrada. Enquanto sagrada, ela não pode ser assassinada, como acabou de falar, ela não pode ser mercantilizada, ela não pode ser é, é, colocada acima de qualquer outro é, bem de direito. Então, nesse sentido, a gente é, tem construído aqui no Brasil, mas também em outros países do mundo, a partir de um, um componente de diálogo das igrejas, especialmente as igrejas cristãs históricas, com a sociedade, que são as campanhas da fraternidade, vários processos de diálogo em torno desse conceito central de que a água é vida, a água é direito, e, portanto, ela precisa ser assegurada para todas as pessoas. É, aqui no Brasil, especialmente, a gente já construiu uma campanha da fraternidade sobre a água, em 2004, nós já fizemos uma campanha da fraternidade sobre os povos indígenas, é, em 2007. Fizemos uma campanha da fraternidade sobre a Amazônia. Já fizemos uma campanha da fraternidade sobre a Casa Comum. Recentemente fizemos uma campanha da fraternidade sobre saneamento público. E todas essas campanhas da fraternidade tiveram como guarda-chuva central do diálogo da igreja com a sociedade relacionando a água como esse bem comum esse direito e construção do elemento da vida é... o que é que é, nós temos dialogado em torno da participação do CONIC da CNBB e das pastorais sociais nessa construção do que vem a ser o, esse processo até março e pós março vocês sabem que tem um chamado do, do Papa Francisco de fazer diálogo com a sociedade, fazer diálogo com os movimentos sociais. Inclusive, ele tem assumido a frente e o desafio de se colocar como espelho, é, de construir esse diálogo. Ele chama isso de colocar a Igreja em saída. Então, já aconteceram três diálogos, um em Roma, um na Bolívia e, mais recentemente, um, um outro agora em Roma, em fevereiro desse ano. O Vaticano construiu um seminário sobre direito à água. Foi criado um novo espaço né, da sociedade e da ação social dentro do Vaticano para esse diálogo, para alimentar, coordenar e construir esse diálogo. E esse espaço... Né, por determinação e por solicitação do próprio Papa, pediu que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil eh, e também o Conselho Mundial das Igrejas Cristãs solicitou que o CONIC no Brasil fossem esse, esses braços de diálogo e de construção eh, desse campo e desse pensar eh, social e teológico do posicionamento nosso nessa construção aqui do, do FAM. Então, as pastorais sociais, é, através do Diálogo e Convergência, se aproximou da coordenação do FAMA. Nós queremos colocar toda a nossa potencialidade de enraizamento, é, de estar presente em praticamente todo o Brasil. A cartas estando presente em 165 países do mundo. Nós, recentemente, fizemos um diálogo agora na América Latina é, de também fortalecer esse espaço. Então nós queremos, sim, que, como a Maia já falou, que esse processo, ele não se encerre é, em evento. a luta é grande. O, o Fórum das Corporações e o Conselho, eles querem dar uma cartada, vários que já me falaram anterior a mim, já disseram, é uma cartada central, é um momento de virada do sistema capitalista que está em crise e a água é central. Recentemente o Papa Francisco disse que o direito à água pode decidir o futuro da humanidade. Se o direito à água está na mão do capital financeiro, se o direito à água está na mão dos oligopólios, se o direito à água está na mão das nações é, do norte, se o direito à água está na mão do G5, do G4 ou do G3, esse direito à água vai colocar em risco a vida de grande parte da humanidade. Não só aqueles que já estão em risco nesse momento. Homens, mulheres, crianças, a sua grande maioria pobres de situação e de origem é, mais vulnerável, mas é colocar em risco a vida desse planeta. É um planeta água. A água ela não se produz mais, a água ela se recicla, ela vai se transformando. E se a gente vai colocando em empecilhos, barragem, e não só barragem física, se você coloca barragem ideológica, política e financeira nesse ciclo, você vai é, necessariamente barrar o processo de construção de, desse ciclo. Eu queria finalizar, nos dois minutos que me restam, é, chamando uma fala do Papa Francisco no último seminário e eu acho que tem muito a ver com aquilo que nós estamos construindo nessa manhã aqui é preciso unir todas as nossas vozes em uma mesma causa já não serão vozes individuais ou isoladas mas o grito do irmão que clama através de nós é o grito da terra que pede o respeito e a partilha. responsável de um bem que ele é de todos. Nesta cultura do encontro, é imprescindível a ação de cada Estado, cada Estado, e aí não governo, cada Estado como fiador, responsável pelo acesso universal à água segura e de qualidade para todas as pessoas. Um abraço boa luta para nós. já tem mais de 200 compartilhamentos da, da transmissão nossa, é, isso ajuda a multiplicar, então está tá indo bem aqui. Queria anu anunciar aqui a presença das companheiras da Marcha Mundial de Mulheres e também o companheiro Josélio Drummond, que é o secretário para as Américas da Internacional de Serviços Públicos. convidar agora para fazermos a palavra, estamos já quase terminando, a companheira, faltam duas, duas é, in, intervenções apenas, depois tem mais uma, uma atividade rápida aqui na, na sequência, quero chamar a companheira Raquel Moreno, é, vai falar em nome da, da, do movimento de, de mulheres e ela é da rede Mulher e, e Mídia. Obrigada, gente. Bom dia. Uh, a gente aprende cada vez mais estando aqui no Fama, né? E é muito legal ouvir as diversas falas, as diversas línguas, os diversos aportes. Que isso tudo representa. Uh, e as mulheres quando vêm falar aqui, elas na verdade vêm também trazer do ponto de vista dela, do ponto de vista da nossa vida cotidiana, a discussão do cotidiano e a discussão do político. A discussão do cotidiano, em geral, é uma discussão ausente, mas que faz falta para a gente poder ter uma compreensão do todo. Né? Ela, o cotidiano é desvalorizado pelo sistema, é usado como válvula de escape pelo sistema e fica quase invisível quando a gente fala, nas nossas falas anti-sistema também. E, por outro lado, quando a gente pega a outra extremidade, a outra ponta, o fujitsu, um pedaço mais amplo, mais chique, enfim, mais importante, mais atuante, uh, as mulheres escasseiam e o discurso e as demandas tendem a diminuir. Mas nós estamos na luta e nós estamos em todas as lutas, né E é muito importante a gente lembrar disso. E nós estamos em todas as lutas e nós somos diversas e múltiplas. Nós somos brancas, negras, indígenas, mais jovens, mais experientes. Uh, nós temos que combinar essa diversidade toda no nosso discurso, passando desde o respeito à mãe natureza até, uh, até as coisas mais próximas, mais concretas, com direito à delimitação das terras, o respeito à diversidade, o respeito às culturas, o direito à água e ao saneamento, Uh, o direito à luta contra a privatização e o pseudo-desenvolvimentismo, e a gente aprendeu que nos atinge absolutamente todos. Somos todas atingidas, somos todos atingidos, e não só o pessoal do mar. E a gente aprendeu a ver isso na concretude do dia a dia. Mas essa diversidade, afinal de contas, acaba sendo uma riqueza, porque as mulheres são como os rios. Quando a gente se encontra, a gente cresce. E é isso que está acontecendo. E a gente se encontrou, cresceu e escreveu uma carta a muitas mãos. E eu vou pedir licença para ler a carta para vocês, porque ela é esforço de um trabalho coletivo e conjunto e diz, tem toda a nossa voz. né? Nós, mulheres integrantes do Fórum Alternativo Mundial da Água, Fama 2018, protagonistas da construção do feminismo popular, reafirmamos a necessidade de discutir que água é direito e não mercadoria. Agregando a esse tema a visão da luta pela igualdade de gênero. Isso porque vivemos um modelo de sociedade capitalista, imperialista, racista e patriarcal, onde as empresas transnacionais controlam a economia, apropriando-se da natureza e da vida dos seres humanos, das tecnologias, da força de trabalho, de nossos territórios e corpos com um único objetivo ou de acumular riquezas à custa da exploração dos trabalhadores e, em especial, das mulheres trabalhadoras. Esse modelo de desenvolvimento força a hegemonia de um padrão de vida, baseado no individualismo, na competição, no consumismo, onde tudo se torna mercadoria. Esse modelo, que ainda tem como característica a opressão e a violência contra as mulheres, faz com que tenhamos uma dupla jornada de trabalho com empregos de menor preço de remuneração, além de nos exigiu um padrão de beleza baseado no consumismo e na aparência branca, normativa, violando a nossa autoestima. É um modelo injusto e insustentável que nos põe em risco e que põe em risco a vida do planeta e dos seres humanos. E dentro desse modelo de sociedade capitalista, racista e patriarcal, somos nós, mulheres, as mais atingidas e impactadas pela falta de acesso à água e ao esgotamento sanitário, direitos que são negados pela lógica de mercantilização e pela omissão dos poderes públicos. Segundo a ONU, o tempo que as mulheres e meninas em todo o mundo gastam para coletar água chega a 200 milhões de horas-dia. Em momentos de crise hídrica, relacionados principalmente à má gestão governamental ou de empresas privadas, Somadas à divisão sexual do trabalho, que ainda impõe às mulheres as tarefas domésticas, sem avançar suficientemente para o compartilhamento igualitário, somos nós que temos que reorganizar toda a rotina da casa, da higiene e da saúde de todos da família. E ainda somos cobradas pelos governos ou pelas empresas de saneamento por supostos abusos no consumo de água, como se a escassez, desperdício ou falta de manutenção das redes, fosse culpa nossa, e não dos problemas de má gestão para economizar investimento. Isso sem falar na violação dos direitos à terra e demais problemas específicos enfrentados pela população urbana, pelos indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, atingidas por barragens e mulheres periféricas, devido à construção de grandes obras e projetos em geral, seja no campo ou na cidade que visam a apropriação e a privatização das nossas riquezas naturais, como o caso da água. Aqui, vale destacar que a violação dos direitos humanos na vida das mulheres atingidas por barragens e intervenções, como o processo de gentrificação do território da cidade, por exemplo, contribuem para o aumento absurdo da violência e da exploração sexual, para além da violência doméstica, a válvula de escape do sistema machista e patriarcal, na perda do trabalho e do vínculo com a comunidade, na quebra dos laços familiares, da terra de origem e de seus lugares sagrados, na negação do direito à participação política nos espaços de decisão e no não reconhecimento da mulher como atingida, uma vez que o conceito de atingidos usados pelas empresas é um conceito, conceito patrimonialista racista e patriarcal. Para as mulheres, nesse momento histórico, os desafios aumentam. Estamos vivendo um retrocesso democrático de retirada de direitos sociais historicamente conquistados através da luta, do avanço acelerado de projetos neoliberais e aprovação de leis conservadoras que precarizam o trabalho, não respeitam a laicidade do Estado, destrói o território e o meio ambiente e ameaça a soberania nacional e dos povos. Frente a isso, não temos dúvida de que, novamente, as mais prejudicadas serão as mulheres. Diante disso tudo, nós, mulheres integrantes do fórum Alternativo Mundial da Água Fama 2018, temos certeza de que precisamos nos unir nessa luta e fortalecer nossa participação na construção de fama em todos os cantos do mundo. Precisamos, de forma coletiva, estimular o protagonismo das mulheres criando as condições para sua efetiva participação em todos os espaços de decisão política e do processo de organização de luta, também em mais esse fronte de luta pelo direito à água. Por fim, pela memória de Nicinha, pela memória de Berta Cáceres, pela memória das mulheres vítimas do crime da Samarco na bacia do Rio Doce e de tantas outras mulheres lutadoras, nos desafiamos cada vez mais a sermos protagonistas da construção de um mundo onde vigore a equidade e o respeito às diversidades, que seja socialmente justo e ambientalmente sustentável. Queria que vocês repetissem comigo que água e mulheres não são mercadorias. Água e mulheres não são mercadorias. Água para a vida e não para a morte. Água para a vida e não para a morte. Para Temer e todos os milhões da pátria. Eu acho que o companheiro do IBST, da direção nacional que estava aqui, acho que ele não se encontra mais. Infelizmente. Então, eu queria. É, Antes de chamar o último representante do movimento populares, sindical, eu queria dar, é, dar um aviso importante. O, o MAB, o Movimento dos Atendidos por, por Barragem, vai realizar o seu encontro nacional do dia 1 ao dia 6 de outubro, no, no, no Rio de Janeiro, é um encontro que pretende reunir cerca de 4 mil trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, é, lutadores. É, e no dia 3, como parte da programação da atividade do MAB, vai ter um, um grande ato pela soberania nacional é, e contra a privatização da Eletrobras e da Petrobras. Queria é, dizer que no dia 5, também como parte da programação das atividades do MAB, é, vai ser lançado para o movimento o Fórum Alternativo Mundial da Água. Numa, para os 4 mil participantes dessa atividade, que vai ser um momento importante para o FAMA. Queria é, reforçar o convite para que todo mundo... A, é, visite a exposição das arpilheiras do MAB que está aqui embaixo no, no hall de entrada da universidade. É, e queria dizer, eu esqueci de dizer na de, depois que o mandala é, falou que a gente tem é, feito um esforço, mandala, no, no man, Mandela, Mandela, no sentido de é, é, ampliar a atuação do fama para as várias religiosidades, né? é, e para nós isso é muito importante, e vocês eu acho que vão ser é, fundamentais na aproximação dessas outras, das mais diversas é, religiões que nós temos nessa diversidade que é o Brasil, certo? Queria é, convidar para... É, para fazer uso da, da palavra, companheiro secretário de meio ambiente da CUT Nacional, da executiva da CUT, membro da Coordenação Nacional do Fama, companheiro Daniel Gaio. Por favor, Daniel. Olá, boa tarde a todos e todos. Obrigado, Edson. Falar no horário da Fama aqui vai me dar a tarefa de tentar falar em menos de 10 minutos, para a gente poder concluir nossa nosso brilhante lançamento aqui e poder depois nos deslocar para as outras tarefas, porque tempo para almoçar, acho que poucos, poucos de nós temos numa segunda-feira. Mas cumpro a tarefa aqui, enquanto, enquanto membro da Executiva Nacional da CUT, de representar os companheiros e companheiras do movimento sindical, e aí nós, inclusive, já temos reforçado o convite a outras centrais sindicais que compõem esse espaço, e eu tenho certeza que no decorrer desse processo de organização, elas vão somar a isso, porque a tarefa ela é muito grande, muito árdua, a conjuntura nos, impé, nos impõe essa, essas diversas tarefas, esses diversos momentos e espaços de luta, mas o FAMO vai se converter talvez no principal deles para o começo do ano que vem. E ele é um desencadeamento de agendas que estão ocorrendo nesse período. Por isso, queria saudar os companheiros e sindicalistas que estão aqui, tem uma série aqui do vários, do, principalmente do setor da FNU, do Centro dos Eletricitários dos Urbanitários, mas também tem de outros, outros ramos. E nós, da CUT, temos reforçado dentro das nossas bases a importância da construção desse forte. Tivemos agora há pouco o um congresso extraordinário da CUT, com mais de 5 mil pessoas, várias organizações, movimentos sindicais internacional. e nele pudemos, inclusive, tratar do FAMA. O FAMA entrou como tema, tema de mobilização para o nosso calendário de, de, médio, de curto e médio prazo. Então, essa é uma agenda importante para nós, movimento sindical, não só pela, pelas várias privatizações que esse governo vem fazendo no Brasil, no setor elétrico e hidráulico, não só pelas privatizações pelos ataques em vários países, tanto na América Latina como de outros países, o um capital vem impondo aos trabalhadores e é uma completa desregulamentação do, do, do, do, do trabalho nesses setores, mas também pelo direito à água, pelo direito à energia, pelo direito ao saneamento básico, e todos esses direitos são de todos, são de todos que principalmente, óbvio, dos trabalhadores que produzem esse que produz esse bem, que têm direito e que organizam o acesso a esse bem. Então, nós enquanto trabalhadores e trabalhadoras do setor de saneamento, do setor elétrico, do setor de energia em geral, queremos nos somar a essa brilhante tarefa de coordenar e de organizar o um Fórum Alternativo Mundial da Água. E aí, nesse sentido, nós da CUT queremos chamar a atenção, primeiro agradecer aos companheiros de outros, dos outros países que vieram compor a atividade conosco ontem, anteontem, lá no Guararema, e, e o lançamento aqui hoje, dizer que é, essa organização, nós estamos aqui talvez quebrando, construindo um novo paradigma, estamos nos tornando vitrine, vidraça e espelho ao mesmo tempo, nos Me tornando vitrine porque o Fama toma uma dimensão grande como nunca, como sequer foi pensado e sonhado nos outros, nos outros processos de organização alternativas frente ao Fórum das Corporações se torna vitrine, porque, como o próprio Léo Heller já tratou aqui, se torna vidraça, porque como o próprio Léo Heller já tratou aqui, já sofre ataques das corporações, e sabe, eles sabem que a nossa força, e principalmente a nossa força mobilizatória, tem um impacto muito grande e importante no fórum, e eles certamente estarão preocupados com segurança, certamente estão preocupados com seus executivos e com seus representantes do Estado, que vão estar lá em Brasília, e Brasília não é uma cidade fácil para isso, sabemos bem, do, mobilizatórias de Brasília, então só aumenta as nossas tarefas e se torna espelho porque a partir desse FAMA de 2018, a partir do Fórum Internativo Mundial da Água, nós enquanto sociedade civil de todo mundo temos a obrigação de levar a discussão que vai ser feita aqui para todas as nossas entidades, para todas as nossas atividades nos próximos anos, para todas as nossas lutas em todos os setores e aí a água não é, não é, não é um dos trabalhadores da água, não é dos que... Dos que, dos, dos que se utilizam diretamente ou indiretamente dela, é de todos e todas aquelas que inclusive não têm esse direito de utilizar dela enquanto direito de água pura, do, enquanto direito ao saneamento. E nesse sentido, o próximo, fórum, alternativo, o próximo Fórum Mundial da Água, o próximo Fórum das Corporações, certamente terá muito menos visibilidade que o Fórum Alternativo Mundial da Água de 2020 porque esse foro de 2018 cria um paradigma de grande organização e mobilização, e por isso, um chamamento nosso, sabemos da diversidade de entidades aqui, inclusive da diversidade de opiniões, temos um grande motivo mobilizador, muito maior do que as nossas diferentes interpretações e diferentes é, visões de determinados fatos da conjuntura, para nos agregar. Então, esse é o objetivo principal dessa, desse lançamento, esse é o objetivo principal da coordenação da forma como está composta, e eu tenho certeza que a coordenação e a assessoria da coordenação vão trabalhar muito nesse sentido, de criar um Fórum Alternativo Mundial da Água que some todas essas lutas, que respeite a diversidade, mas que mais do que tudo some e atualize a nossa luta, a nossa agenda para a construção das disputas que viremos, que viremos a ter em seguida e para a defesa da água enquanto bem público. Por isso, para encerrar aqui, para a gente já passar para as atividades do encaminhamento, vou encerrar a minha fala agradecendo a todas e todos e agradecendo a coordenação da qual eu faço parte e nos dando essa brilhante tarefa de, a partir daqui, evoluir com todos os companheiros e companheiras das diversas entidades e nós, do movimento sindical, estão aqui presentes vamos reforçar nossa luta cada vez mais. Temos uma agenda internacional, inclusive, na qual vamos estar presente. E aí queremos que os companheiros de outras e companheiras de outras entidades que estarão presentes nessa agenda nos, nos ajudem a organizar atividades para divulgação e para construção do FAMA afora. Uma delas, inclusive, e aí talvez a principal e mais próxima, é o Congresso do MAB. Temos, apostamos muito no Congresso, é um Congresso que está sendo muito bem organizado e vai, ser, vai ter uma visibilidade muito importante tanto é que, além de estarmos presentes, estamos construindo junto a mobilização do dia 3, o ato do dia 3 será um ato gigantesco, bem, muito, muito importante, de defesa da Petrobras, defesa da Eletrobras e também de defesa da democracia, defesa da água, defesa dos nossos direitos. Então esse ato do dia 3 é importante, todas as entidades aqui que têm representação no Rio e, ou que podem ir ao Rio. Se mobilizem para estar nessa, nesse ato no dia 3. No ato dia 5, certamente, faremos, talvez, a maior atividade do Fama até então, né? certo, é. provavelmente será a maior atividade do Fama até então, e que queremos a partir dela, construir outros. Em novembro, estaremos em Montevideo, vamos construir a jornada, jornada Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo. Em Montevideo nos dias, se não me engano, 17, 18, 19. Mas é fácil consultar aí no site da Jornada, no site da CUT. É um ato muito importante que vai congregar movimentos sociais da América Latina e do todo o continente americano, não só da América Latina, mas todo o continente americano, para discutir os avanços, os, os retrocessos que estão nos impondo no neoliberalismo no nosso continente. Essa atividade vai ter mais de 10 mil pessoas. A ideia é que nós façamos importantes construções e debates também sobre o Fama, lá nessa atividade em Montevideo. Em seguida, nós temos a COP... Em seguida, não, um pouco antes, nós temos a COP... Em Bonn, na Alemanha A COP é um espaço importante em que várias das entidades que estão aqui presentes Mandam representação A CUT, inclusive, estará presente na COP Que é a que discute a, o processo de mudança climática no, no, no mundo Então, há nossas, as nossas atividades paralelas Nós faremos uma cumbre Antes, da, antes da, da COP, antes da conferência oficial da ONU Lá em Bonn, nos três dias anteriores Então, teremos uma série de atividades ali E vão estar levando fama e construindo com quem estiver lá, inclusive, debates e convocatórias para estarem em Brasília nos somando as nossas atividades aqui em 2018. Obrigado a todos e todas. passar para. Estamos quase no fim, é super, é super rápido. Eu queria anunciar a presença da CUT estadual aqui, companheiro da Lama. É... Eu queria dar um informe. É importante Nós já temos, no processo de construção do FAMA, nós temos é, constituído comitês locais de preparação do FAMA. Isso é muito importante porque na lógica da construção do FAMA, a gente acha que tão importante quanto fazer um bom encontro em março, é esse processo de construção. Né? E os comitês locais, eles é, é, pretendemos que eles se perenizem no tempo para depois da é, do do final do Fama, como espaços de luta e de resistência contra a privatização, contra a mercantilização e em defesa da água como direito e não mercadoria. Já temos é, comitês instalados em, no Pará, Brasília, Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Sergipe, Piauí e estamos é, para lançar em breve é, os comitês e no, no Amapá. Santa Catarina, Maringá, é, Goiás, é, Rio de Janeiro, 2. Agora dia 30, vamos lançar na Baixada Fluminense, acho que dia 6, é, no Rio de Janeiro, na cidade, é, é, no Acre, Espírito Santo, é, São Paulo. Né? Então, é, em São Paulo, especificamente, nós vamos fazer agora, dia 30. No Sindicato dos Bancários, é uma Assembleia Popular da Água usando um mecanismo de mapear os conflitos no Estado. E ao final desse encontro nós vamos é, instalar o Fama é, aqui em em São Paulo. Ah, e tem também o Rio Grande do Sul. Ah, estava aqui, é Rio Grande do Sul. Exatamente. Vai ser dia, 10, dia 30 de outubro. Ok? Muito bem. Então eu queria é, convidar agora o companheiro, o companheiro GG, companheiro militante combativo da Central de Movimentos Populares aqui de São Paulo, que vai fazer uma leitura do cordel é, feito pelo pessoal lá de, do nosso comitê de Brasília e depois nós vamos ouvir uma apresentação da companheira Alba. Alba. Né? E aí, nós vamos encerrar nossas atividades. Peço mais um minuto de paciência para você, Muito obrigado. O GG da CMP, eu já falei. Vamos lá, GG? Bueno. Vamos lá. Uso das artibanhas da poesia para falar do um líquido tão precioso tão necessário quanto o saboroso, que quando dá é uma alegria, que viveria sem ela, não um só um dia. Que está no céu, na terra ou escondida, sendo uma dúvida da natureza, dados da natureza, não pode ser do lucro e da avareza. A água não é mercadoria, a água é vida. Para as comunidades tradicionais, água é um mito, é o sangue da terra, alimenta as plantas, campos e serras, dá vida aos insetos e aos animais. Elas são, não imaginavam jamais, chegarmos nesse beco sem saída. A água, desprezada e poluída, sufocada pelo agronegócio, tendo desmatamento como sócio. Água não é mercadoria, água é vida. Para quem vive numa seca gritante, em região árida e perigosa, basta vir uma chuva milagrosa e a terra fica logo verdejante, mas se a situação tá periclitante a chuva quer cair, mas se não tem jeito, pois o equilíbrio já foi desfeito com esse capitalismo voraz, que abre a boca e grita, eu quero mais água não é mercadoria é um direito é preciso enfrentar esse argumento que o índio é atraso o certo é o progresso. Dominante hoje lá no Congresso. E é do latifúndio esse pensamento que está se lixando 100% com a preservação como conceito. Para eles, agricultor só tem defeito. E quem aparece hoje às cidades para morar lá cuida é da verdade. Água não é mercadoria. A água é um direito. O Brasil está indo na contramão enquanto lá em Paris, em Berlim, lá, lá. Vendo que o serviço era ruim, a prefeitura retomou o timão. Disseram, não a privatização, aqui o teme. Promove uma ogia, querendo vender Todas as companhias, é o caso da SEDAI, do Rio de Janeiro, PS, raposo para cuidar do galinheiro, água é um direito, não mercadoria. Lendo a Guerra da Água em Cochabamba, venderam para os americanos o serviço, mas se criou o maior dos reboliços. A promessa virou uma escola... Culambada, dobrou a tarifa e roubou a Umamba. gritou o povo na rua em agonia morreu o teve pancadaria mas valeu a luta e aquela súplica voltaram atrás gestão virou pública a água é um direito da mercadoria A água ocupa dois terços do planeta, a vida nasceu da água, o mar e o berço. No nosso corpo, a água tem dois terços, em todo a água lá, cal sua faceta, de toda a história humana, ela é a ambulheta, mas para essa diva, só se faz o mal. Poluir virou ato natural. Jogar lixo na água é um vício, é tanto desrespeito e desperdício. A água para todos é um bem vital. O roubo da água é sem noção, todos nos cobram outra postura. A água exige uma cultura, mas se o agronegócio é o vilão, pois furta o rio com a irrigação e o desperdício é o maior as perdas das empresas causam um mal, sendo mais grave o desmatamento. Sequestra o rio, a fauna e vendo a água é para todos nós, é um bem vital. Hoje o nosso mundo está dividido, idolatras do consumo de um lado e o outro quem do mundo tem cuidado. Um que é liberal e ensanciado, outros que contra isso têm se unido. Os dois vão se encontrar no mesmo chão, o Fórum Mundial, lá dos Barão, e o Fórum Mundial Alternativo, o que une os movimentos, hoje ativos, todos contra a mercantilização. Quando se uniram, quando se unirem as corporações nesse tal Fórum Mundial da Água, onde a lógica do lucro ali das água em defesa das privatizações. Nas ruas haverá mobilizações, trazendo da água outra visão, em defesa de sua preservação. Lá estarão as entidades globais, as populações ambientais, todas contra a mercantilização. A luta é pela água e o saneamento, a que garanto acesso ao pequeno. Nós iremos gritar o pulmão pleno nos comitês, nas ruas, nos eventos, com a fama sendo nosso catavento. Convocamos então a freguesia para essa festa da cidadania, para essa grande mobilização e aos governos exigir... A prescrição, a água, é um direito não-mercadoria. Réquim muito bem, muito bem. para o Verde, de Paulinho Rodrigues. A água desce dos Andes, do planalto de Larraia, vai cortando as redes de selva, serpentinando o chão, murmurando na iléia, o seu canto, o seu refrão, onde nasceu, ora Matão, o nativo nosso irmão. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Era vida no Amazonas de Aritangará Hoje vem a morto, serra seringueira derrubar Tem castanheira morrendo para o passo ocupar oh, oh, oh, oh. A Jaçanã Pai Francisco e Kazuba. Morre Araçucuri, irapuru Apapá Morre Tema, Pinguari troari. Oh, oh, oh, oh. Nas águas andinas, singrando a selva, viaja a esperança de ver toda a relva, a mata cuidada. Pra não acabar cuidar da água Pra não se acabar oh. Pra não nos matar Pra vida nos dar Pra não nos matar Pra vida nos dar Eu nasci em Porto Velho, Rondônia mas sou terráquea, descendente de Ticuna, beiradeira do Rio Madeira, tem alguém de Rondônia aí, deixo meu abraço amazônico para todos. E a música é do meu irmão Paulinho Rodrigues, chama-se Requem para o Verde. Obrigada. Bom, chegamos é, ao final de mais essa atividade. Queria, em nome da Coordenação Nacional do Fama, Agradecer a presença de todas as companheiras, todos os companheiros, todos os movimentos. É, e dizer que eu acho que a partir dessa atividade, da atividade que nós estamos no final de semana, nós podemos dizer que o Fama não tem volta. Que o Fama se consolidou enquanto espaço de, de, de, de múltiplas é, opiniões, de múltiplas entidades, de, de, enfim, um espaço realmente... É, é diversificado o um espaço que está sendo construído cada vez mais de forma horizontal, democrática e vamos aprofundar a nossa radicalidade na luta em defesa dos povos, em defesa da água como direito, não mercadoria. Então eu acho que é, esse evento merece terminar com uma grande salva de palmas e até o próximo encontro.